Tem uma teoria que diz que se você mascar um chiclete enquanto estiver fazendo uma prova, você se torna mais inteligente. Uma outra teoria diz que se você apertar a sua mão esquerda quando está lendo um texto, você consegue reter o texto com mais qualidade. E tem uma outra teoria que diz o seguinte, na escola você não aprendeu a estudar. E nós temos hoje, como consequência, alunos na universidade lendo, estudando, interpretando como se estivesse no ensino fundamental. O problema está na forma como você não aprendeu a aprender. E quando você tem essa deficiência nos estudos, você não consegue ler, compreender e reter o conteúdo na memória. Nada que não possa ser rapidamente corrigido com as estratégias certas de aprendizagem. Vou fazer um encontro ao vivo num único dia, numa única oportunidade, numa única apresentação onde eu vou ensinar as melhores estratégias de estudo e memorização que eu utilizei para transformar a minha memória na melhor memória do Brasil. Eu vou revelar todos esses segredos neste dia e neste horário. Se você quiser participar de uma forma totalmente gratuita, basta você clicar no botão Saiba Mais e entrar para um grupo VIP, onde eu vou disponibilizar a chave da porta da sala para você entrar e assistir. Mas é a única apresentação, é ao vivo, não terá reprise. Então, ó, clique em saiba mais, sai dessa vida de esquecimento e vem estudar comigo.